Bom, gente, tudo bem, gente? Olá, companheiro! Tudo bom com você? Eu sou a Ana, a Ana Ribeiro, a Ana Ribs, Aquela. E hoje eu queria muito falar com você sobre o Mamãe Falei, as mentiras do Mamãe Falei. Primeiro eu queria agradecer a todos que têm acompanhado o nosso canal. A todos que têm entendido a nossa política. A todos que têm compartilhado. A todos que têm curtido, comentado. A você que está aqui pela primeira vez. Eu queria agradecer a todo mundo. Tá? Muito obrigada, gente. E é muito importante que a gente fale muito de política esse ano. Porque o bicho está pegando e a gente tá vendo, né? Então, a gente pode começar assim. Ai, gente, é tanta coisa, né, que aconteceu. Esse Arthur Duval é assim, uma pessoa bizarra, né? Uma pessoa, uma escória, um chorume, uma coisa sem denominação, né? Ele não, ele não se contentou só em ir buscar biscoito na Ucrânia, né? Não, ele, ele mentiu pra caramba. Eu não sei se todos vocês acompanharam, mas o cara mentiu muito, muito. Ele deu uma entrevista, além de toda aquela bizarrice, né? Aquelas coisas todas que ele falou. Tem mais um monte de, de coisa podre nessa história, né? O cara, o senhor Frozen, né? O senhor Frozen ou o senhor do gelo, eu vi umas brincadeiras assim com ele, né? Ele recolheu, né? ele conseguiu 250 mil reais, se eu não me engano, para levar para a Ucrânia. Tá. Gente, aí eu ouvindo um advogado falar, caí em mim e lembrei de uma coisa. Uma vez eu precisei é, transferir um valor para uma pessoa fora, na Europa também, e era era uma merreca, gente, era dinheiro de pinga, dinheiro que é pouco, mas a gente que é pobre nunca tem, mas eu tinha que enviar esse dinheiro para essa pessoa, e eu não consegui enviar esse dinheiro para essa pessoa, porque eu tinha que justificar a origem, era tudo certinho, tá gente, não era um ONG, não era nada, era um, uma coisa certinha, comprovada, tudo certinho. Mas eu não consegui enviar esse, esse, esse dinheiro para essa pessoa. Porque isso configurava em evasão de divisa. E eu não tinha me atentado disso quando falaram. Então, é, tem muita coisa mal contada nessa história aí do, do Arthur Duval, né? Desse MBL. É, o dinheiro foi para onde, né, gente? O dinheiro foi para a Ucrânia, porque se o dinheiro foi para a Ucrânia, esses caras cometeram um crime, não é verdade? Sim, foi um crime que eles cometeram. É porque você não tem como mandar dinheiro para fora, nem sendo MBL. Pelo menos eu acho, né? Não sou advogada, mas então aconteceu o seguinte, esse quando ele foi enviar o dinheiro para a Ucrânia, me parece que ele não pôde, eu não tenho certeza absoluta porque tem muita fake news também nas histórias, então a gente não pode é, confiar plenamente, mas faz sentido a história que que eu ouvi. E ele acabou transferindo esse dinheiro para uma ONG que fica no Paraná, se eu não me engano, e que, é segundo essa ONG, ela acolhe as pessoas ucranianas e tudo mais. Mas essa ONG, aqui no Brasil, disse que não, ela não sabia desse dinheiro. Inclusive, essa mesma ONG tinha feito uma nota de repúdio pelas coisas que ele falou das ucranianas, etc. E aí, foi solicitado ao tal Renan Santos, né? os comprovantes, né, e aí ele disse que tinha perdido contato com o contador. Gente, é, é uma loucura isso, sabe? Os caras são bandidos, mas a gente sabe disso, né? Então, como eu falei no vídeo anterior, não fomos nós que quisemos colocar aquelas pessoas no palanque, junto com a, com a esquerda, foram outros partidos. Então, acho que caberia, caberia esses outros partidos se desculparem ao invés de participarem do linchamento do cara, né? Porque você linchar uma pessoa que você quis ter ao seu lado politicamente é complicado e realmente é uma coisa muito hipócrita, na verdade, né, gente? Tava todo mundo lá, inclusive, como eu disse, o PCO teve problema, foi acusado de um monte de coisa por ser contra essa coisa absurda. Né? Então o primeiro ponto é esse, eles fazem o julgamento moral de tudo, mas quando eles querem se juntar com gente fascista, eles acabam esquecendo tudo que eles falaram, né? E quando essa pessoa fascista ou esse grupo fascista faz alguma coisa terrível, abominável, alguma coisa horrível, alguma coisa nojenta, aí eles participam do linchamento? Ué! É por isso que o povo fica confuso, sem entender, né? E agora tá aquela discussão, ah, vai caçar, não vai caçar? Gente, é... Caçar ou não, a única diferença que ele tem dos outros é que o que ele falou foi vazado. Eu, particularmente, não, não acredito muito que, que isso seja suficiente para caçar, não. Ainda mais uma pessoa da extrema-direita. Eu acho que só se eles quiserem jogar alguém lá, né? Ah, vamos lá jogar um bode expiatório no deserto, um boi de piranha pra gente poder pagar como justo, como honesto e tudo mais, né? Mas o que realmente pega é que não tem nenhuma surpresa nesse cara. Esse cara é isso aí, gente. Esse cara, esses caras sempre foram isso. Eles são isso tanto que eles estavam indo lá para fazer propaganda, eles têm grana, quem banca eles, né? esses caras têm grana, quem banca, esses caras trabalham para quem, o que, que esse grupinho né? faz, além de ficar com essa conversa de arte, esses ataques culturais baseados em moral, em censura, em religião, gente, MBL, Nasceu em 2013, 2014, com dinheiro injetado. Então, sem novidades. Os caras são um escárnio do mesmo nível dos ucranianos que estão matando o próprio povo. Não tem diferença. Então, prestar conta, roubar, ah, porque é a justiça. Bom. Quem quiser acreditar nisso, acredita, né? Eu não tenho mais essas ilusões em justiça, em, em sistema, em judiciário, em lava-jato. Aliás, lava-jato eu nunca tive, né? Isso sempre foi abominável de cara e já deu para sacar logo. Eu não sei nem como as pessoas acreditarem em lava-jato. Tem mais uma coisa importante sobre o Mamãe Falei. Ele disse numa reportagem para Record, né? Pra Rede Record, Record News... Alguma coisa assim que ele, eles, eles, né? Ele e o outro rapaz lá, o, o Renan Santos, ajudaram a trazer os jogadores brasileiros que estavam lá na Ucrânia, né? Depois, o dono da casa lá da Ucrânia, na Ucrânia, não, num país ao lado da Ucrânia, que estava acolhendo esses jogadores, ele veio a público e disse: E não, ninguém ajudou os jogadores. Eles não ajudaram os jogadores. Eles sugeriram que os jogadores fizessem vaquinha. Entendeu? Eles mentiram. Eles mentiram. Eles não compraram. Agora me diz, se os caras foram para a Ucrânia para ajudar o brasileiro a ajudar na guerra, por que, que eles não ajudaram esses é, brasileiros que, que estavam precisando voltar e precisavam de passagem e precisavam de ajuda? Gente, eles não ajudaram os jogadores. Eles conseguiram dinheiro de outro jeito. E por que, que esse cara foi lá na emissora de TV aberta, mentiu, falou que ajudou? Não, gente, não ajudaram. Eles não compraram as passagens dos brasileiros que estavam lá, tá? Então, se você não sabia, você tá sabendo agora. Tô falando para constar, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês por hoje. E eu vou ficando por aqui e vou agradecendo a todos vocês que estão aqui comigo, acompanhando o vídeo. Obrigada, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau.